Oi, águas cinzas, águas da pia da cozinha e composteira associada. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto muito agradecido por acompanhar o canal. Vamos ver como é que está indo o sistema. Vamos no passo a passo, né? como é que ele está funcionando, como é que cai ali no, no sistema, o que, que acontece com isso. Olha que delícia, né, morando aqui em casa, tá, com filhotinho e tudo mais. Então vamos ver como é que está funcionando a água, como é que ela fica, né? e o passo a passo das coisas. Vamos ver também quem é que chega depois para fazer visita, os teius, passarinhos e tudo mais. Vamos acompanhar. Dois meses se passaram desde que foi feito esse novo sistema, é do, do tratamento das águas da pia. Então, basicamente, água com sabão. Mas é um pouco mais do que isso. Aqui na pia, o que é de borra de café, é, sementes e tudo mais, vai por esse ralinho aqui. O que for cascas, eu, eu uso muita fruta. As cascas de, de frutas é tudo jogado ali naquele canto para compostar. Então, como é que está funcionando? Não tem sifão instalado, porque eu não quero que nada fique parado aqui no, no encanamento. Isso tudo vai lá para fora e desce direto pelo cano. Dá cheiro? Não dá cheiro nenhum, porque o, o processo todo é aeróbio e o cano está saindo aqui no alto. Então, na hora que eu estou lavando a louça, é, fazendo comida, alguma coisa assim, isso tudo aqui vai cair por aqui. Vai ser drenado e vai cair em cima do tijolo. Nisso a água vai esparramar. Não tenho caixa de gordura. E por quê? Porque não há necessidade. Né? Todo esse material que tem aqui, é, folhas, é, talos, o, o que eu vou tirando aqui do quintal, é, grama e tudo mais, vai sendo jogado aqui. Então o que, o que vem de sabões e o que vem de gorduras, óleos, eu uso pouco óleo também, vai cair aqui e vai esparramar nesse meio. O que esparrama a partir do, do, do tijolo vai ser retido por essa cama aqui de, de palhas e tudo mais. Então, essa parte, ao mesmo tempo, que está funcionando como um filtro para essas águas que saem por aqui. Então, vai reter é, sabões, vai reter é, resto de comida, vai reter ah, óleos, gorduras. O que chegar aqui, essa palha vai reter. Esse cano é móvel, eu posso mudar ele, de lugar, a hora que eu quiser. Então, se eu quiser trazer mais para cá, posso, para lá, posso também. Então, essa água que vai cair aqui, ela vai infiltrar, vai umedecer todo esse pedaço, sem deixar que fique anaeróbio, porque os espaços aqui são grandes, pelo menos nesse momento está assim. Então, não, não tem cheiro. E, e como não tem cheiro e está aberto o cano, né? não volta cheiro para dentro de casa. Então, se tivesse ligado esse cano no sistema é, de, de esgotamento sanitário das cidades, por exemplo, onde ali dentro do encanamento é, vai acontecer condições anaeróbias e vai dar cheiro, é, se não tiver sifão, o cheiro entra para dentro de casa. Aqui não tem sifão e não tem cheiro, justamente por isso, porque não é anaeróbio, é aeróbio, e ao mesmo tempo não está não, não conectado lá embaixo, não tem cheiro para voltar para dentro de casa e não tem cheiro no sistema. Então a água caiu aqui e ao me no, no mesmo momento infiltrou. Lá no fundo ela vai encontrar uma cama de brita, tem um bidim, uma cama de brita. Dentro dessa cama de brita, a gente viu lá no, no primeiro vídeo, tem uma estrutura que é um, um filtrinho, e a partir daí, a água é coletada naquele tamborzinho. Aquele tamborzinho está ali para eu acompanhar se está dando cheiro ou não, junto com o sistema aqui. Então tá, tá tudo legal, sem maiores problemas. Então, lá embaixo é, poderia ficar anaeróbio, não está acontecendo isso, porque naquele caninho ali, ele está ligado diretamente lá embaixo no, no filtrinho, e eu cheiro aquele caninho, não, não tem cheiro. Então, está tudo funcionando legal. Umas plantinhas que já tem aqui, algumas flores, uma hora pronobis. Vou tirar ela daqui né, 11 horas, tem aqui no, do lado dela também. Essa plantinha que eu, eu não guardo o nome, mas é uma folhagem bem legal, que ela é, muda de cor. Vamos ver um pouco mais ali dentro. Um punhado de, de cascas. Que vão se degradando por aqui e algumas alguns pezinhos de manga também que eles não vão poder ficar por aqui né mas olha aqui o, o pezinho de manga já nascendo não dá para ficar a gente tira alguns pezinhos de manga mas já tem aqui também algumas outras que estão crescendo bastante eu não sei o que, que é Pode ser mamão, pode ser alguma coisa assim que, que eu estou comendo. Imediatamente a água bateu ali, ela vai infiltrar e vai molhar tudo isso aqui. Lá embaixo a gente tem a cama de brita e pela cama de brita a água depois vai sair, sem parar muito tempo, ela vai sair aqui fora, Aqui, ó. isso daqui é a água que percolou ali na nossa composteira, chegou na cama de brita e quase ao mesmo tempo saiu para cá. Isso daqui é filamento de alga, provavelmente. É né, que está auxiliando no, nesse processo, nesse trabalho. Essa água não cheira, isso tudo aqui não tem cheiro, e por conta disso é que veio a ideia de fazer também o sistema de água cinza, é, que vem da casa maior, fazê-lo de maneira aeróbia. Tem algumas vantagens esse sistema aqui. Ele atrai pássaros, atrai pequenos animais, eu já mostro na sequência, e ao mesmo tempo não tem o problema de pernilongo. Que a água está batendo aqui. Ela não vai acumular, não, não vai virar um, um laguinho, nada disso. É um outro tipo de, de sistema. E essa água vai ser tratada. Daqui eu tenho utilizado essa água para molhar essas plantas que eu deixo aqui do lado. E essas plantas estão indo muito bem, obrigado. Ao mesmo tempo eu estou aproveitando. Plantar algumas coisinhas aqui que eu vou usar na cozinha. Olha a salsinha, como é que tá bonita. Algumas florzinhas, é, umas plantinhas ornamentais. Aqui tem cebolinha, né? cebolinha aqui, salsinha aqui do lado. É, não é erva doce, é erva cidreira plantado aqui também. E alguma coisa que vai nascendo nesse meio. Né? Trouxemos a, a, as podas para cá. Já tem um cosmos que vai dando uma florzinha aqui. É, coloquei aqui um aguapé que está indo bem. Ah, mais aqui, aqui. Isso daqui então com o tempo vai compostar. E a gente vai ter um, um adubo mais para frente aqui. Nesse meio tempo, alguns animais vêm até aqui, é, passarinho principalmente, teiu, vão se alimentar um pouco disso, dessa matéria em decomposição. Tatuzinhos, formigas, todos eles vão chegar por aqui. E um vai atrair o outro e vai formando uma comunidade é, maior. Ah, legal aqui também que eu tinha tinha visto esses dias aí eu acabei colocando aqui nesse meio eu estou com um monte de açafrão da terra acabei jogando eles aqui porque eles estão começando a brotar então eu vou deixar o açafrão da terra se desenvolver aqui nesse meio também daqui a pouco eu venho com um pouco mais quando eu fizer nova poda no, no terreno eu venho e coloco essa poda por aqui, e vai formando essa cama e esse adubo. Eu estou fazendo a composteira aqui do lado da, da janela. Então temos ali a mamãe buscando alimento, e o filhotinho batendo as asinhas, filhotinho não, filhotão né, pedindo mais comida. Já tem uns dias que eles vêm até aqui, ela mostra para ele aonde é que tem a comida, o que, que dá para comer. E aí depois que ela vai embora ele começa a comer. Agora está mais quietinho um pouquinho, sem aquele estardalhaço todo. Muita casca de fruta que eu tenho colocado ali. E aí as crianças. Muito legal, né? Ali é comendo manguinha. Eu quero mostrar meu cliente aqui da composteira que está sendo feita. Olha que lindo. Ele tá vindo em busca de alimento. Mas é lindo, hein? Ela tá trocando a pele. A gente vê junto da da cabeça. Está soltando um pouco da pele. Vamos ver o que, que ele está caçando ali. Ele vai se alimentar de alguns insetos, pequenos animais, larvas, ovos. Tchau, filho, até mais tarde. Cada vez mais vai ficando sossegado por aqui. É toda uma família que mora aqui, né? De vez em quando ele vem aqui no, no sistema. Ele passeia ali na composteira, vê se tem alguma coisinha e segue caminho aqui pelo, pelo gramado e pelo terreno. Visita do jacuzzi. Olha que legal, estão bem pertinho. Então, ok, não esquece, se estiver curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, acompanha a gente, não estamos mais no WhatsApp. Né? Por conta de, dessas coisas de mudanças da, do, do WhatsApp, a gente migrou para o Telegram. Legal?